Não causa para nós problema algum esse corno Não causa para nós problema algum esse corno É tão manso que nem quer fugir Olha só Com a mesma pele de vinho Olha pra mim e manda abraço. Não. É porque volta, volta, volta. É pra ter medo sim? síntese, ou não? Não, mas é. Não. Não. Não, não. não, não precisa. não. bicha chega aqui. Não, não. Calma, calma, calma, não eu tenho que. Você tem que estar mais atônito. Um a caça. Olha que ideia, a caça. Seu Penteu, o que o senhor mandou caçar, nós caçamos. A caça Olha a caça que ele quer A caça, veja o que é Veja o que é a caça Não é uma caça qualquer Uma caça que o senhor mandou O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça Olha A caça Não causa para nós problema algum Esse corno Não causa causou problema nenhum Esse corno não causou pra nós problema algum esse corno Não causou problema algum esse corno Não causou pra nós problema algum esse corno É tão manso que nem quer fugir Não sei se é melhor você... O que? Não Não não causa para nós problema algum esse corno. É tão manso, é tão manso que nem quer fugir. Olha para mim. Ai, desculpa. Olha só. Olha só. Com a mesma pele de vinho, olha para mim e manda brasa. Não, não sei raiva. É foi você sabe que é melhor até você ficar um pouquinho mais atrás do penteu, ficar longe do penteu, sabe? Para ter espaço. Lá ou aqui? Você assim. ah, pode É, tem um espaço maior. Hum. Até lá você tem mais penteu. Vou Seu penteu! No ano! Tá! Seu penteu! O que o senhor mandou caçar, nós caçamos. A caça. Não, mas é segura. A caça. Não causa para nós problema algum. Esse corno é tão manso que nem quer fugir. Olha só. Com a mesma pele de vinho. Não, não vai um pouquinho, Marcelo, Vai um pouquinho. para é falar, tá. não é, muito longe. Não, tá não tão longe. É que... Deixa isso Vamos não, lá Senhor Penteu, O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça A caça A caça é assim é. A caça Não causa para nós problema algum Esse corno É tão manso que nem quer fugir. Olha só, uma mesma pele de vinho. Olha pra mim e manda brasa. Brasileiro. Minha corrente me leva. O que fazer? Minha corrente me leva. Vamos ver é esse homem. Tipo de nível. Brasileiro, não sou eu que estou é um levando o senhor não, viu? É o serpenteu que mudou os prêmios, senhor, assim, viu? Mas não traz o o pode Volta, volta, volta, pode até Seu Penteu? O que entra, o senhor... Senhor. Entra, entra, senhor Seu Benteu O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça Não causa pra nós problema algum Esse corno É tão manso Ninguém nem quer fugir Olha só com a mesma pele de vinho Olha pra mim E manda brasa Brasileiro Me acorrenta E me leva O que fazer? Me acorrenta e me leva Vamos abrir seu rosto Vamos ver seu rosto O brasileiro? Não, não, mas o Você fala vai. seu nome, o que o senhor mandou caçar, nós caçamos. A caça. Não caça. A caça. Não, segura. A segura. caça. Não causa para nós problema algum esse corno É tão manso que nem quer fugir. Olha só. Com a mesma pele de vinho, olha para mim e manda brasa. O brasileiro, minha corrente. Me leva O que fazer? Minha corrente me leva Vamos ver Vamos. seu homem O Ô Ô Ô brasileiro Ô brasileiro. brasileiro Eu não sou o que estou prendendo o senhor não, viu Foi o seu peiteiro que mandou ele prender, viu Não é o seu peiteiro só para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 Seu Penteu. Seu Penteu O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça É tão manso A caça Não causa pra problema algum esse povo É tão manso Que nem quer fugir Olha só Com a mesma pele de vinho Olha pra mim e manda abraço André. O brasileiro minha correnta e me leva. O que fazer? Minha me corrente me leva. Vai. Vamos, vamos, vem, vem. Para. Vai na frente, vai na frente, dá na frente esquerda, na frente de Brasileiro. Não, acho que falou lá. Ô brasileiro, não sou eu que estou prendendo o senhor não, viu? Você manda, prendeu que mandou ele prender Prendeu agora quantas mulheres Lulida, vê está sendo lado? Não é no meio Aí ele tem que no meio O quê? Aí no meio, porque o meio é. mas não dá pra prender no centro. Uh, okay, não tem aonde prender no centro? Não tem aonde? Não tem barra? É, tô na barra, tô no canto da barra. Mas dá para prender uma mão aqui onde você iniciar? Por quê? Já é assim. Sim. Mas então é isso, porque essa aqui. Não tem nada? Eu não sei com a gente. Não dá pra fazer tipo crise? Tá não dá pra uh, <risos> uma casa do cara, ele tem um Não, só tem uma no centro. a Já no centro. Não, é outra porta. Por quê? É mais dentro. Não, olha, daqui, daqui não está nada. Vê que mais Não, mas é o centro aí? É. E onde é que estão as algemas? Vai estar tá preso aqui. Está preso aí? É. Yeah. Tá? Abre ah, mais, se você aprende um pouco, se você aprender esse tipo de coisa, você vai Não, porque tem dois algemas. Ah, dois algemas, tá legal. Tchau, prendeu. Tchau, prendeu. Tchau. Mas as bacantes que o senhor mandou prender... Para, para! Mas as bacantes... Mas as bacantes. mas as bacantes E o senhor mandou os homens baixar em cima, botando os ferros no forno do penteuzão dos presos públicos, as correntes. Tá sem microfone, Gui. Mas ele não tem microfone. O Tóli não tem microfone? Ah, mas não é diferente, Mas o Tony é o Ciro. Não, não é, mas o Tony é o Ciro. Mas eu acho que a gente podia então fazer um movimento mais equipado, nós. Bom, é que você não está no ponto. Bom. de emissão. De emissão. Pra cá, não, não. mais um pra Melhor. Um Pô, emissão mais próxima, mais próxima no meio. Não, não. O Tony faz aqui. O Tony faz aqui. Na frente, na frente. Ele costuma fazer até de trás, mas eu acho que a gente podia decupar. Ele costuma fazer onde? Ele faz é exatamente onde? aqui, ó. Ele faz aqui de trás, mas eu acho que a gente podia decupar. Como que é a sua Mas as bacantes que o senhor mandou. Os homens baixarem em cima, botar com os pênaltis, no forno do pênalti, os públicos. Não, não, públicos. Tá, aí que eu, eu acho que a gente devia isso. É, porque lembra que a gente, faz gente, aqui. lá de baixo, Camila, vai ser muito... Ah, tá. Mas Deus. as vacantes, não, aí se fizer, fizer. o é, enxame, é todo mundo juntar aqui depois ele continuar. Entendeu? Entendeu? Vamos ficar, assim. E a gente a não fica ser mais orgulhoso na chegada. É só pegar a rede e é. pronto. Deixa eu fazer no Bromios. Oi, cuidado. Oi. Quem está no microfone dela? Eu. Vocês? Eu. Eu. Na hora você vai estar aí, Eu vou. Vocês estão sendo pegas? Tem muita movimentação assim, sabe? Não, mas você está perguntando atrás? Está. Alfredo, tá tá oh, só estou aqui porque. Sim, né? Bate está tudo bate ela. Não, porque não cabeça quando vocês vão. Mas o bacana que se eu mandar para o invento, fica na presa, no meio. Aí é um lugar muito ruim. Não, não, mas você tá ali, você está ali. Não deve sentar vou... é, Agora como você vai ter mais as bacantes Vamos ver se dá Não sei que vai ter de uma distância maior Do Dionísio Ok, é Mais as bacantes Vem pra frente Não, não, não Imagina que ele vem correndo de Zé aqui pra ele ah, tá, tá. Você vem sempre Você vem rápido Antes de elas se juntarem, eu passo pelo meio Antes de ela chegar, você precisa com ela Vamos ver Mas as bacantes Que o senhor mandou o nome baixar em cima Botaram o pé Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mas as bacanas Mas as bacanas. Senhor, é eu vou Botaram os pés dos três as correntes dos pés, as pontas da visão, caem. Tá Vai correr até a minha. Então, ele tem que ficar mais na frente. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. As vacas, quando chegarem aqui, tiram o tiro para a Dani poder é lançar e devolver. Assim. Não vai ter ninguém. Antes a gente vai, não, mas foi uma direção deles ah, do ensaio. Né? Não, não é direção, é porque ontem a gente é, a veio e trabalho é, outro, eu vi ideia. Hoje não bate, é hoje. É, hoje. é, hoje. Ah, é, hoje, é a ah, direção. Então, se continuar parado, os dois guardas ficam e eles sabem que, que a gente joga. É, a gente passa, mas essa rede vai voar pra lá. Tá. A gente tá aqui. Cuidado, cuidado. Joga de lado, joga pra frente, joga pro chão. É, joga pro chão. Eu gente vai fazer de da casa da divulgação. com o final do filme. final do final Então a gente vai deixa a gente. de novo vai Olha, é o para que eu É, mas sempre gente Vai. Vai. Vai. Pode é vinte e de... Proteja ali. Tá, você com Ela Toma, Eu, né, né? Mas as vacantes Mas as vacantes que o senhor mandou prender, botar nos ferros No forno do Pentezão pente, ai, No forno do Penteuzão dos presos públicos As correntes caem por si, as trancas da prisão Abre por si não, só é por si, abre por si É a criar uma coisa que não existe Mas... mas... Tem que ficar mais atorno de perplexo É fora do mundo, nunca ouviu isso Tem então, pé todo doado? É todo doado, todo doado Mas as bacantes que o senhor mandou prender Botar nos ferros, no forno, no peito no dos presos públicos as correntes caem, as correntes dos pés, as trancas das prisões Ah, desculpa. Mas as bacantes que o senhor mandou prender, botar nos ferros, no forno, no penteuzão dos presos públicos, as correntes caem por si. As, cor... as correntes caem desculpa. por si. As correntes dos pés, as trancas da prisão se abrem por si. Não, não, não. A chave por si. Não sei Olha que Ah, o frente não serve para olhar para as correntes dos espuma. Ele fala bem policial. Está preso muitas vezes e as <risos> vacantes. Mas Mais as vacantes. vacantes. Mais. Mas as vacantes que o senhor mandou prender, botar nos ferros, no forno do penteuso dos presos. O forno do penteuso dos presos. O forno, o forno, do no penteusão dos presos públicos No forno do pentelzão dos presos públicos <sus> As correntes dos pés As trancas das prisão, da prisão... As correntes dos pés As trancas da prisão Se abrem por si Parem e par Saltam é encantadas encantado. Saltam encantadas Desencantadas Uma coisa... ela é pode... É aquele... É, é eu tinha um programa que era. Além da imaginação. As correntes dos pés, as trancas da prisão. As correntes as, corrente, as correntes dos pés, as trancas da prisão se abrem por si, eu por eu si eu se não. abrem por si, para limpar. Para limpar. Para Para e por si, par, par saltam encantadas não, não, não mas é, você está encantado também isso que está faltando você primeiro fala da dureza depois você está encantamento é outra coisa, é a expressão de está desbordada que que que que que que as correntes nos pés as trancas da prisão. se abrem por si se abrem por si se abre. Por si. Se abre, por si. Se abre. Você, você pode censurar isso é, Aconteceu, você não está fazendo Parca, parca, pá, pá É um milagre Esse é um, é um milagre Está contando um milagre E pode abrir os braços mais As correntes dos pés As trancas da piscina Não, não, não, não fazer. Perplexe, visualiza tudo para ele Se abrem, si. Não, se abrem por si Se abrem por Não, si Se abrem por si Par em par Saltam encantadas Feito loucas Desbestando pros matos Pulando feito malucas Chamando por São Bruno. ser Tem medo até da algema Não eu... tá com a algema aí? Não? Tá, não, não tá. Não Mas é? eu pego a algema do chão? Quando ele Como? joga? Como? Eu pego de volta a algema? Não ele, não, ele joga no chão. Tá. Não sei, você pegava? Pegava. Então pega. Tá bom. Mas tem que ter um espanto, tem que afastar. Não tem nada pra jogar aí, pastor. Ah, já foi. Está consertada? deve ser para manter a evolução Eu quero eu quero fazer fazer fazer. ela me... para a Silvia? Sim. Posso fazer? Você? Já que Já. ela vai fazer a... a corteia, eu faço a fala da Silvia. Mas cara? é que é muito... Mas aqui a Carol só que ela, ela falava. Bom, falar, vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Quem está aí? Quem? Sim. Ela estava até agora. Quem está aí? Você perde. Foi comer. Vamos lá, gente. Vamos. Então vamos <risos> lá. Viver a festa, cara. Ah, ótimo. Lucas. <risos> Lucas. Olá. Você vai cuidar com o você vai me Vamos lá, vamos continuar. Secar. então você é. seca e dá a taça de vinho, que você cuida da cabeça, fica aqui com a cabeça, segura ele, fica junto com a com uma célula, é. depois segura a é. cabeça e você seca e dá o Então, é dentro. Vem então, cá. O, o que? O próximo? O touro. Surgido de Wall Street, se coroa com a máscara do Deus. Aí, o é. que? O Túlio? o Ciro já me passou onde que eu saio, onde que eu entro, como é que eu faço, e aí eu saio com a Camila, se quiser ligar outra coisa. Super. É aquele dia que bota na cabeça, faz pra gente ensaiar aquilo que. Ah, tá. Agora eu não sou tão influenciado, eu sou da paciência. É. a cabeça